Meus amigos grangentes, você que me segue aí pelas redes sociais, eu estou aqui no Riacho do Feijão, onde foi feita uma obra pela prefeitura, e a obra aqui tem causado transtorno nas pessoas, seja para passar carro, moto, até a pé. Observe aí que a situação aqui é super ruim, até para o cabra que é experiente aqui no interior, andar de moto nas estradas, a situação é super ruim, viu? E observe aqui, veja aqui nas imagens como é que essa obra está aqui causando transtorno. Isso daqui era para ser uma estrada, viu? Isso daqui era para ser uma passagem molhada. Mas a obra foi tão mal feita que na primeira chuva forte que deu, o pessoal aqui já começará a sofrer os perigos e os transtornos. A população, os agricultores aqui reclamam muito dessa situação que ficou essa estrada que vai para o açude de novo. Aqui é o local chamada aqui Riacho do Feijão observa aí as pedras todas aqui expostas a lama, colocaram material muito ruim os moradores reclamam que esse material aqui é uma espécie de barro ele não sabe nem o que é direito que atola. até para quem é de bicicleta tem dificuldade né? as pessoas, principalmente quem é criança idosos, que são agricultores pat... vamos dar aqui uma andadazinha começa aqui eu já tô atolado aqui mesmo na lama, já. Olha aí. Né? Ser, isso aqui era para ser uma obra, uma obra de melhoria da estrada, entendeu? A população reclama que antes dessa obra o riacho enchia e quando as águas baixavam a população passava de carro, moto, tranquilamente. Hoje, mesmo depois da cheia do riacho, continua esse lameiro todo aqui.